Olá, tudo bem? A gente tá muito cansado já de ficar ouvindo da pandemia e do Covid, mas o fato é que está entre nós ainda essa pandemia e tem muitos casos acontecendo, tudo, e uma coisa que talvez assim... Por um lado, até pode ter sido interessante da, de toda essa pandemia, esse estresse crônico que todos estamos vivendo, é isso ter colocado mais holofotes e luzes para a saúde mental. A gente vê vários casos aí, reportagens e situações até de pessoas famosas que começaram a mostrar né, que também é importante cuidar da saúde mental. E ainda mais em momentos como esse, em que ah, os problemas, os estresses e as dificuldades parecem não ter fim. E, na verdade, na vida de todo mundo, sempre existem problemas, estresses e dificuldades. Então sempre é importante cuidar da saúde mental. Tomara que agora, a partir, de, né, a partir desse momento aí dessa pandemia, isso faça todo mundo se lembrar mais. E eu sou o Dr. Diego Augusto Nezica Vickiori, sou psiquiatra aqui da Clínica Singular, e nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário para o seu cuidado da saúde mental. Obrigado.